Pessoal do grupo, seguinte, tem algumas dúvidas aí. Outro dia, um, um dos nossos inscritos perguntando dicas de como alinhar e esquadrejar uma tábua. Esquadrejar, ele perguntou como que a gente faz para esquadrejar uma tábua. Aqui tem tá uma tábua, madeira de ekitiba. Aparentemente ela tá bonitinha a tábua, mas ela não tá. Ela tá um pouco empenada aqui, no topo. E não tá esquadrejada aqui também na, na cabeceira. Então a gente. É, existem outra, outras formas de fazer, mas a gente, o mais usual que a gente faz aqui é essa. É, eu uso muito um perfil desse aqui, de alumínio, tá? Facinho tá assim de achar, qualquer lado, lógico, material de construção, vende. Você tem que observar se o perfil tá com a linha perfeita aqui. O perfil tá com a linha perfeita, tá ótimo para fazer o que a gente precisa. Vou tirar a prova aqui pra vocês verem que padrão, tá, tá 100% alinhada. Aqui, ó, ó você pode ver que a régua manca, tá vendo? Então ela tá, a grosso modo, está com uma barriga aqui, nesse meio. Aí eu vou dar a dica pro nosso amigo do, do grupo aqui, que agora eu não tô lembrando o nome dele, vou colocar na descrição do vídeo o nome dele. É, que Ele perguntou pra a gente como que a gente fazia para esquadrejar a tábua. E para a tábua estar tá esquadrejada, pra a gente usar a máquina aqui para esquadrejar, ela tem que estar tá com uma face alinhada. Aí a gente consegue esquadrejar, certo? Ela tá com uma face alinhada. É só passar na da jadeira, vai ficar no esquadro, a tábua, certo? Então, o primeiro passo, vamos alinhar essa parte aqui da tábua, correto? Vou mostrar da minha maneira aqui, claro que existem outros a gente vai compartilhar, é assim que a gente costuma fazer. Eu uso esse perfil aqui, eu coloco ele aqui na tábua, eu uso até colocar um parafusinho, vou colocar, vou usar desse lado, tá? Parafuzinho de... Parafusinho aqui Philips com o é, eu utilizo passar a treina na tábua para ficar mais ou menos da mesma medida. Eu venho aqui, faço essa medição aqui, ó. Lembrando que aqui, ó O perfil de ilumínio tem que ficar livre, livre aqui, ó, do topo da tábua. A tábua não pode ultrapassar dessa forma aqui, ó. Certo? Lembrando que o, que o que a guia da serra vai respeitar lá é o perfil de alumínio. Correto pessoal? Certo? Então vamos prender aqui. Vou dar uma medida aqui. Ok. Vamos prender aqui com, a, com o parafuso. Ok. Não precisa apertar muito. Passando aqui para outra ponta. Mesma medida lá. Ela deu 19 centímetros. Vou usar a mesma medida aqui. Para ficar um, uma coisa mais padronizadinha. Certo? Ok. mais um no meio para ficar o perfil não costuma dar diferença mas é por segurança a gente coloca mais um aqui outro detalhe que essa medida aqui pessoal que eu fiz aqui ó ela serve outro detalhe que ela vai servir eu vou explicar a vocês agora por que essa medida serve aqui para a gente fazer ela aqui antes ó, então ela está com 19 centímetros dois lados Vou me dirigir para a serra, certo? Nossa serrinha. com então, 19 centímetros. Se eu tenho 19 cm do perfil. Se eu tenho 19 cm do perfil para, o, para a lateral dessa tábua aqui. Eu vou regular minha serra para cortar uns 18,5, 18,7. Isso aí é só uma dica, viu, pessoal? Tá? Vou lá regular minha serra. Vamos lá. Vai vir aqui na nossa DW, aqui. Essa abrejadeirazinha adaptada. Nós vamos aqui na nossa DW. Vamos regular aqui. está com 19. Vou regular aqui com 18,5. Vamos lá, 18,5. Aí. Ok, encerra regulado. Travou aqui. Vamos afastar o carrinho aqui para trás. Tá? O carrinho a gente pode até retirar aí, caso for necessário. Vamos lá, então, fazer o processo do alinhamento da, da primeira face da tábua. A gente coloca aqui, ó. Pode até diminuir Vocês podem reparar aqui no disco que eu posso cortar até menos Mas eu vou cortar desse jeito A gente já regulou a serra, eu vou cortar desse jeito Isso aí a gente regula sempre Para comer o mínimo de madeira possível Você pode colocar bem pouquinho Depois aumentar até a Para ficar alinhada, certo? Mas se a gente já regulou dessa forma Vamos lá, vai ter um barulho aí Ok? Vou só colo colocar o meu espirado pra para fora aqui a gente estava na reforma aqui, eu te retirei ele do lugar, vou colocar ele aqui provisório. Então vamos lá, o processo aqui. Máquina regulada, ok? Vamos ligar o aspiradorzinho aqui para puxar o pó. Pessoal, primeira face da tábua 100% alinhada. A serra copiou esse lado aqui ó, do perfil de ilumina. A serra copiou o perfil de ilumina 100% alinhada A serra transferiu aqui pra tábua. Aqui você pode reparar que a ponta do, da sobra começou um pouquinho mais grosso, veio a chegar aqui no meio, quase uma lâmina de, de, de uma folha de papel. Tá? Então vocês perceberam que de um lado ela. A tábua está desalinhada, certo? Você pode conferir que a tábua ficou alinhadinha. Nós vamos conferir com a régua agora, logo em seguida. Depois, logo em seguida, vamos alinhar a segunda face da tábua. E, posteriormente, esquadrejar com o nosso amigo aí, lá do nosso canal. E a dica lá para fazer como a gente faz. Retirar aqui os faça então foi alinhada lá na serra, certo? Já dá para esquadrar já tábua do jeito que tá, mas a gente vai fazer ela 100% certinho. vamos lá, aqui. Pode ver aqui, ficou por igual. Eu uso isso muito, pessoal, para fazer janela, fazer porta, para fazer uma mesa, mas com o tampo emendado, Porque que eu faço muito aqui. Eu uso essa técnica e depois a gente abre uma alma aqui, ó, e a gente cola, fica lisinho, fica perfeito, entendeu? Vamos voltar lá pra nossa serrinha lá, vamos tirar a medida aqui de novo. Aqui, ó, ficamos com 18 centímetros agora, pessoal, depois do corte feito. Ó, aqui nessa ponta um pouquinho menos de 18, porque a gente alinhou. Agora, vamos trabalhar lá com 17 centímetros e meio. Vamos trabalhar aqui, a gente vem na serra novamente e trava 17 centímetros e meio, aí, beleza, travada. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez, porém nesse caso agora, o que vai no lado da guia da serra, lá na guia de alumínio da serra, é esse lado aqui que já foi aparelhado na serra, já foi cortado, a gente, a grosso modo a gente vai virar. A tábua agora vai trabalhar o contrário, na serra. Então vamos pra lá. Então, aqui, pessoal, ó. Lado que foi cortado aquela hora. Ok? Esse lado vai vir aqui, ó. A guia da serra. O batente, ou algumas pessoas chamam de batente, outras chamam de guia. Ó, vi que... Fazendo um teste aqui, vi que a tábua tem uma... A diferença aqui, a regular de 17,6 não vai dar. Então vamos baixar mais uns, uns 4 milímetros aqui. Vamos lá para 17,2. Vamos ver se vai dar certo agora. Ó, creio, que vai, creio que vai ficar perfeito agora. Caso não fique, a gente faz de novo a regular. Vamos, vamos testar agora o corte. Mais uma vez, corte pronto. Pode ver aqui no início que ela, no início lá do corte, ela mal, mal tirou, né? Alguma coisa, mal cortou alguma coisa e foi aumentando. Isso prova que a tábua estava deslinhada. Vendo aí, pessoal? Lá no início ela cortou quase nada e aqui tá, saiu a diferença toda. Vamos trazer aqui a nossa mesa. Vamos ver se está gabaritado na mesma medida. Ó, encostado aqui, 17.4 milímetros. 17.4 milímetros. que 17.4 milímetros. Beleza. Vou pegar o esquadro aqui, peraí. bem fora do esquadro tá vendo olha só aqui vou dar até fazer um risco aqui uma diferença é grande é de cá, do outro lado que já tá praticamente boa praticamente no esquadro certo Vamos lá para a nossa serrinha de novo. Agora vamos trabalhar com carrinho. porque não tem sujeira no trilho aqui. Essa máquina, pessoal, para quem vai fazer essa máquina, fica sempre atento, principalmente quando estiver trabalhando com MDF. A gente, no nosso dia a dia de trabalho, a gente movimenta muito essa guia aqui, para lá, para cá, para cortar a peça pequena. E essa aqui costuma jogar sujeira no carrinho. Ficar sempre atento. Vai cortar? Tá aquela é limpadinha. Beleza? Detalhe que a tábua tem que ficar, tá vendo aqui? Pô? Bem encostadinha aqui, ó. Ela tá encostada em toda a face aqui, é isso que é o segredo do esquadro, certo? Então vamos lá. A dica pessoal, sempre, a dica é sempre que vocês forem trabalhar, esses quadros aqui não é o mais preciso que eu tenho, tá? É, eu jogo pra lá e jogo pra cá. Mas mesmo assim eu conferi ele agora há pouco e ele tá, tá batendo ok. Uma dica para quando vocês forem esquadrejar. Quando vocês colocarem a tábua na marca aqui, encostou a face, certo? É? Vou esquadrejar as duas pontas da tábua. O que, que vocês vão fazer? Tem gente que pega e vira, e faz assim, e usa, usa, esquadreja a tábua de um lado e do outro, assim, usa como batente os dois lados da tábua. A dica que eu dou, é, por mais que os esquadros, a gente acha que eles estão precisos, não existe uma pequena diferença. Se você esquadrejar a sua tábua do mesmo lado, você terá menos problema na da montagem Então o que acontece? Aqui ó, vocês podem reparar, pelo... Ela rebarba aqui que eu usei esse, esse lado no batente e eu virei a tábua e usei o mesmo lado do batente. Isso é uma dica, entendeu? Se você usar esse lado no batente e depois você porventura virar e, e desperceber, às vezes não se ligar nisso, e usar o outro lado, costuma de dar diferença. Pela meio milímetro, aí ele se torna um milímetro de diferença, porque usou, se você usou dos dois lados. Então sempre, se você usar de um lado aqui... Usou lá, cortou. Por aqui, certo? Passou na marca. Procure virar a madeira, a tábua e usar o mesmo lado para cortar na outra ponta. Usar o mesmo lado no batente. Ok, pessoal? Mais alguma dica? Não, aqui o grupo não é para... O, o, o nosso canal não é para dizer qual maneira que é certa ou qual maneira que é errada. É para dar dica. Talvez é uma maneira mais fácil ou... Que alguma pessoa não conheça da forma de trabalhar. Tá ok? Então, mais essa dica aí. É, teve um inscrito que teve dúvidas sobre esquadrejar e usar a guia lá oh, ao mesmo tempo. É, isso aí é uma coisa que, que é bom que a gente vai aproveitar o vídeo e tirar uma dúvida de um outro nosso inscrito que ele queria esquadrejar e usar essa guia aqui ao mesmo tempo. Não recomendo. Não recomendo. Por mais que... A serra aqui esteja esquadro nem... Até outro dia estava assistindo um, um, um, um vídeo de um, um outro amigo nosso aí que tem um canal, ele também não recomenda. Entendeu? E ele tem uma escondrejadeira maxiva de última geração e não dá certo. Tá? Não sei se a máquina nossa está dando certo. Vou até baixar o disco aqui. Vou, vou tentar aqui agora ver se está batendo. Mas não funciona. É até perigoso. Ele não recomenda e também não recomendo. Então eu vou o cabo aqui. Do mesmo lado. Vamos lá, vamos ver se a guia aqui vai estar batendo com essa guia aqui. Mas é muito difícil disso acontecer. Mesmo nas máquinas profissionais, tá? Mas vamos lá. Ó, eu diria, eu diria que até consegue. Mas eu não recomendo. Vendo aqui? Está com uma, uma leve diferencinha, deve dar um meio milímetro. Lá no final ela começa a agarrar. Então tá explicado. Só. Não se utiliza carrinho da esquadrajadeira com essa guia. Esquece isso daí. É, eu acho que nenhum marceneiro vai recomendar. Tem alguém que usa? Eu creio, creio que sim. Mas eu não recomendo. Você pode ver que aqui no início já tá livre que ela vai tranquilo ó, começou, vai tá vendo como é que ela já começa a raspar lá no final isso é uma diferença de menos de meio milímetro mas isso vai te dar dor de cabeça pode, a, o disco da serra pode levantar essa peça que você tá cortando aqui, pode agarrar pode jogar ela contra o seu rosto eu não recomendo fazer, certo? vai escadrejar destrava aqui mede aqui o tamanho que você quer e vai no disco Esqueça a guia para esquadrejar. Já aproveita e mostra como que é feita a medida também do pedaço, quando vai cortar. Ah tá, é outra boa ideia. Bom, para medida precisa, a gente usa o metro. Eu usei a prenda ali porque eu não estou cortando peça para fazer nada. É só para estar tá mostrando para vocês aqui. É, vamos supor, você precisa tirar nessa tábua aqui, precisa tirar nessa tábua aqui 20 centímetros. Vou levantar o disco aqui, porque a gente precisa ver, Você quer cortar nessa tábua aqui, 20 cm, certo? Tábua já está esquadrejada, a gente esquadrejou ela. Aí, se você precisa de alguma coisa precisa, você vai no... Tem que ser o um metro, certo? Marcamos aqui 20 cm. É... uma dica aí, pessoal. Ficar esperto. Eu já perdi peça de gaveta. Por causa de 3mm. 3mm, um pouquinho menos, a vídeo do disco aqui. Ó. Se você fizer a confusão, na hora da medida, você pode perder por 3mm. Você pode perder as peças. Então o que acontece? Vou marcar aqui que a gente vai cortar 20 cm. Eu nem vou cortar nessa tábua aqui, mas eu vou explicar para vocês. É claro que ó, acho que a maioria aí já sabe disso. Mas a gente, para quem não sabe, vai, vai servir. Então aqui pessoal, o que acontece? Daqui pra cá, eu preciso de um pedaço de tábua de 20 cm, ok? Daqui pra cá, eu medir os 20 cm. Tá aí certinho, ok? Você não pode simplesmente trazer aqui e jogar o disco para comer esse risco aqui não. Se você jogar o disco pra comer o risco aqui, todo, você vai ficar com... Se for uma coisa muito precisa que você precisa fazer, se o disco come o risco aqui, você já vai ficar com 19,8 com 19 centímetros. Se você for comer o risco aqui, vai ficar com 19,8 centímetros. Então, o que acontece? Você precisa de uma peça com precisão. Ela tem que encaixar em algum lugar que você não pode perder, não pode mudar nada. Então, muita atenção aqui, pessoal. O risco: o risco ele tem que ficar livre do disco. O disco tem que cortar rente ao risco. Não cortar o risco certo? sim, se, se for para ajudar também pode fazer aqui um risco e, aqui exato, é ótima ideia, ótima aqui ó pega o esquadro, muitas pessoas têm aquele esquadro que vira, tá? É excelente aqui ó, fiz um risco aqui ó. ó, o que que o pessoal vai fazer? vai cortar uma peça que não pode errar, que não pode ser um pouquinho menor, nem um pouquinho, um pouquinho menor, nem um pouquinho maior, a gente tira de novo lá até ajustar, aqui ó pessoal Muita atenção nisso daí. ó. Você viu lá onde a, a vídeo do disco vai pegar? Certo? A vídeo vai pegar... Aqui, ó. Se você comer esse risco com o disco... Aqui, ó, certo? Se você cortar isso daí com, com, com o disco... Se você apagar esse risco aqui... Comer isso para a é fora tudo com o disco... Você não vai ficar com 20 centímetros. Você vai ficar com 19.8, 19.9, talvez até 19.7, que esse disco é quase 3 milímetros. Então pessoal, vai cortar, principalmente se você vai fazer uma gaveta de MDF, que o, móvel, o módulo já está montado, você tem que ficar muito esperto com isso daqui para você não perder peça. Certo? Então aqui, ó, tirando a prova para vocês, metro encostado no disco, na vidya do disco, no topo da tábua. 20 centímetros, ok? Eu não vou cortar essa tábua aqui, que eu devo utilizar ela num projeto mais tarde aí. Então aqui, ó, você passou, você vai ter 20 centímetros livre. Mas o risco vai ficar do lado da vida aqui, ó, o risco nem vai sumir. Certinho, pessoal? Mais uma dúvida aí do, do nosso inscrito aí, tá ok? Até a próxima!